Então, a, a gente também lá na escola usa bastante a abordagem de Régio Emília, que é do Lores Malaguzzi, uhum. ele fala da pedagogia do maravilhamento. Ele fala todos os dias você tem que ir para casa e pensar o que, que te maravilhou naquele uhum. dia com aquelas crianças, entendeu? O que, que te fez, enquanto professor, chegar em casa, aquela hora que você deita na cama e acho que todo mundo que é professor vive isso, depois de tirar o chicotinho, que como a gente fala, que é o ai, eu não dei conta disso, ai, ele chorou, ai. E falar, nossa, você viu que incrível o que ele fez hoje? E, e esse é o fio que a gente tem que depois recuperar no outro dia e também ir puxando e dando luz para isso, né? Isso é muito legal, que é quando a gente se pega, assim, dando aquele sorrisinho, assim... É isso. <risos> sem perceber, né? Sem, sem querer, você tá rindo sozinho, assim. E a gente se permite fazer cada vez menos isso. Uhum. Tanto enquanto profissional, quanto em, em família, a gente fica sempre com o chicotinho. É isso. Sempre pensando no que a gente não deu conta, no que a gente devia ter feito diferente. E gasta nossa energia pensando nisso, ao invés de pensar e fazer mais o que fez a gente sorrir o que ah, fez a outra criança isso feliz. é uma coisa que a gente fala muito assim às vezes né os professores vêm com toda a razão né com mil angústias ah, essa criança não consegue entrar ela só chora tá deprimida ela tá não sei o que aí já vem todos os né até coisas assim que nem são mas é naquele momento aí eu sempre falo olha tudo também é uma questão de escolha de holofotes, né? Se a gente pega esse holofote e joga aqui, aonde tem só esses problemas, a gente vai ficar só ali, mas olha o que essa criança faz. Vamos virar esse holofote, vamos ver. E ela faz isso e ela adora isso. Então, se a gente potencializa ali, com certeza a gente tem um resultado no que a gente não quer. Mas é uma coisa que é difícil, muito difícil, porque a gente olha para o que não deu certo, né? A não. gente elogia pouco, a gente é. uh, fala para os nossos filhos, né, muito do que, ai, ah, não queria que você fizesse isso, porque você fez isso de novo. Mas quando eles fazem coisas incríveis, às vezes a gente acha ah, é normal, é esperado, facilitou a minha vida, mas é importante né falar mostrar aqui também quando eles querem eles conseguem coisas né Acho Isso que... é muito legal. Eu lembrei, eu lembro muito dessa questão toda, eu, é, do, da contemplação, né? É, depois que eu acabei fazendo mestrado, vendo essa questão da pré-escola com os professores, eu fui estudar técnicas contemplativas porque a ciência mostrava o quanto aquilo protegia do estresse, né? E uma das formações que eu fiz lá na Espanha, no Respira a Vida lá, eles falavam, eles esgo pelo negativo. A gente tem uma tendência natural a olhar as coisas coisas pelo um viés negativo. E essa questão de quando a gente tá tranquilo, quando a gente tá focado no aqui e agora, a gente conseguir colocar ativamente o nosso holofote nas coisas boas é muito importante para nos proteger do estresse. Então, para os pais, todos eles, especialmente para os pais de crianças atípicas, eu, eu me lembro uma vez a Maíra falou um negócio assim, olha, ensinar uma criança típica a ler e escrever é legal, é muito bom. Agora, ensinar uma criança atípica a ler escrever e se comunicar, aquilo é uma forma, fonte de satisfação gigantesca. E é aí que a gente pode também tocar no maravilhamento que é cuidar de uma criança, que é cuidar de um serzinho ali que tá tentando se desenvolver e florescer, né? E na nossa vida mesmo, no dia a dia das coisas, hoje eu tive um maravilhamento com uma coisa que a gente... Eu fui lá no sítio, né? E vi uma florada de Ora Pronobis que eu nunca tinha visto. E eventualmente... Tu vê, e daí tava cheio de abelha, aquelas flores lindas, que é essa planta maravilhosa e eventualmente tu tá tão na correria que aquilo ali e, e um muro cinza é a mesma coisa. Então quando a gente tá, com a nossa atenção mais focada para o aqui e agora, para o que a gente de fato está experienciando, para o que está florescendo de vida ao nosso redor, a gente tem essas possibilidades do maravilhamento, né? Mas se a gente entrar no piloto automático, isso não vai acontecer. E isso é importante ser dito porque isso é uma estratégia de evitar burnout. Tanto em professores, terapeutas ou pais. A gente precisa achar uhum. maneiras, não é simplesmente de largar uma bomba e dizer tudo que está fazendo tá errado e não sei o quê. A gente tem que oferecer alternativas de dizer, olha, existe um caminho aqui que a gente pode conseguir dar conta disso melhor, né? Que papo lindo! Que, que papo bom! Acho que vamos precisar fazer isso outras vezes, né?